Muito bem pessoal, muito bem, estamos registrando aí o momento aqui que começa a chover em Ribeirão Preto olha só que coisa linda gente natureza aí, Deus nos privilegiando aí com uma linda maravilhosa chuva, olha só lá embaixo estamos aqui de cima do prédio chuva caindo, pessoal indo pro trabalho ainda, ainda é cedo ainda nosso coqueiro aqui na beira da nossa janela aí, ó. Praticamente aí as, a água caindo nas suas folhas. Olha que beleza. É natureza, né? Natureza é coisa boa. Quem gosta de natureza gosta das coisas de Deus. Essa é o Ribeirão Preto, está Tá toda encoberta. Pela chuva. Hoje quarta-feira. Estamos aqui filmando aqui do terceiro andar Dos Campos Elíseos, onde é a Rádio Saudade do Sertão Olha só lá embaixo Depois de muito tempo sem chuva, sem água, Deus tem mandado aí nos privilegiado aí com essa benção para moer a terra, tirar a poeira, tirar o, a poluição Geralmente acaba com a saúde do homem. Olha só, isso aqui é a frente do nosso prédio, olha aí, dois coqueiros gigantescos, sempre na frente. Daqui a gente tem uma ótima visão do lado de baixo. Até tem uns pingos de água que tá caindo aqui na câmera, né? Mas não podia deixar de registrar aí essa, esse momento maravilhoso da natureza. Mandando aí a água com alegria, né? Deus é bom, maravilhoso, Deus é glorioso, né? Digno de honra e de glória. Olha só, cidade grande, infelizmente é uma cidade bonita, mas o sossego não tem muito, né? Para você que é de longe, você que é do interior, aqui não tem muito sossego, não. Muito perigosa. Ribeirão Preto, interior de São Paulo, 650 mil habitantes, ou um pouquinho mais, pouquinha coisa. Mas quem mora aqui só vive assustado né, pela a violência que impera e a falta de, de lei que existe no país. E descaso também dos governantes. né? Os governantes poderiam dar um pouco mais de apoio para os cidadãos que pagam impostos eles só pensam aí em fazer coisas que não devem. Mas um forte abraço aí pra você aí que está aí vendo essas imagens de chuva. Chuva em Ribeirão Preto. Eu gosto sempre de registrar quando Deus manda a chuva dos céus. Que é a coisa mais linda que tem, né? E sempre aqui da minha janela aqui. Olha só. Esse coqueirinho aqui já era verde. Agora vai ficar melhor ainda. Olha aí. Tá lotado de coco ali, ó. É uma pena que é muito alto, né? Não dá pra a gente pegar. Mas é lindo demais de se ver, né? De registrar. Muito bom mesmo, algo pra cidade grande que é é algo inédito, né? Na cidade grande você quase não acha isso. Aqui na frente do nosso prédio, eu acho que é o único aqui da do bairro. Eu nunca vi, eu, pelo menos nunca vi. Já moro muitos anos em Ribeirão Preto. Nunca vi uma um pé de coco tão grande assim. Fico maravilhado com a, com a natureza, né? Olha só, hoje pelo jeito chove, chove o tempo todo, vai cair chuva o tempo todo. Aí vai nos agraciar com essa benção. Um abraço a todos, um forte abraço que estão aí ligados no canal.